Ai. E agora estamos assim desta cascata fabulosa, olha que gira e vamos para um dos miradouros também mais espetaculares que aqui temos e agora vamos subir ao miradouro das rocas fica lá em cima, também é um miradouro muito bom Agora temos aqui umas escaditas feitas pelo homem aqui à maneira, que nos levam até lá acima, quase vamos ver aqui o pôr sol Mais um lance de escadas... Já estamos quase a chegar... Vê-se bem lá em baixo... Chegamos... Maltinha. E acabou o vídeo por hoje, espero que tenham gostado, despeço-me aqui no, no Mirador da, das Rocas, em pleno Parque Nacional da Peneda de Gerês, junto à Cascata do Arado, espero que tenham gostado desta aventura, os amigos adoraram, visitámos aí alguns pontos turísticos espetaculares do Gerês uh, e pronto, se quiserem visitar o Gerês, estejam à vontade, vejam a playlist, se for caso de, de subscreverem o canal, subscrevam e façam like, está bem? Bem, não tenho mais. Um abraço a todos. Peace and love. Fui. Tchau aí. Tchau aí.